Não estou disposta a perder o que foi conquistado com tanta luta, com tanto sacrifício, ao longo de muitos anos. Por isso eu convido você a participar conosco dessa grande empreitada, porque ela não será curta, em defesa de nossas conquistas democráticas. Contra o impeachment e a favor da liberdade e da democracia. Dias 17 e dia 15 de abril.